Realmente uma sacanagem o que a Uber fez com diversos motoristas que eles dizem que são parceiros, né? Olha, desculpa mesmo o meu tom de voz um pouco mais alterado, mas meu, é muito irritante mesmo, eu fico muito revoltado em saber que teve diversos motoristas que tiveram a categoria do Uber Pro rebaixada nesse momento de pandemia, de crise que nós estamos passando aqui no nosso país não tem corrida não tem como manter uma avaliação alta e a Uber literalmente cagou para os motoristas é isso que está acontecendo cagou para os motoristas. Isso que eles disseram que não iria prejudicar os motoristas durante esse momento de pandemia. Mas o que eles fizeram? Totalmente ao contrário. Eu recebi contato de diversos motoristas falando que tiveram as suas notas abaixadas. E eu acredito que a revolta que eu estou sentindo é a mesma que você está sentindo que teve a sua avaliação, a sua categoria rebaixada, né? Bom, eu entrei em contato com o aplicativo da Uber para saber o que estava acontecendo e até o momento eu não tive resposta. Meu amigo, eu estou muito bravo mesmo. Porque eu acredito que se você trabalha no aplicativo da Uber tem a sua categoria platina, diamante é porque você se dedica, dá o seu melhor e não tem como mesmo fazer corridas nesse momento não tem como manter a sua taxa de aceitação alta porque não tem passageiro. E o que a Uber faz rebaixa você que está ali ralando todo dia para manter o sustento e ter um reconhecimento da empresa, né? Então o intuito desse vídeo é para que você mostre a sua indignação aqui nos comentários que eu vou pegar esse vídeo, o link desse vídeo e vou apresentar para a Uber para mostrar como vocês também estão indignados com o que está acontecendo. Então mande o seu comentário aqui abaixo se possível, compartilhe com o seu amigo que também está indignado, para que ele também mande o seu comentário aqui abaixo, que eu vou apresentar para eles o que está acontecendo. Olha, como eu disse, eu entrei em contato Estou aguardando agora uma resposta Ainda não tive uma resposta porque é muito recente Eu resolvi criar esse vídeo Para mostrar minha indignação E também para dizer que no momento Vocês vão ver uma quantidade menor De vídeos aqui no meu canal Eu realmente peço desculpas Pela quantidade menor que está havendo Mas nesse momento de quarentena Eu resolvi ampliar alguns negócios que eu tenho E isso está me ocupando muito tempo Mas pode deixar que tudo que for relacionado a esse Uber Pro, que eu tiver de informação, eu vou criar outro vídeo e alertar vocês, beleza? Esse vídeo vai ser edição para que eu possa mostrar para vocês que eu estou junto com vocês nessa luta. Eu estou entrando em contato e quero ver o que eles vão responder. Dependendo da resposta, parabéns para o Uber. Caso contrário, eu vou apoiar qualquer manifestação que tiver relacionado a ser contra eles, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou! Tchau.